E o vídeo de hoje é sobre um tratamento de alinhamento capilar que vai deixar os seus cabelos com o um efeito de liso natural. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais 40. Quem curte um cabelo mais alinhado, sem frizz e um cabelo mais macio vai adorar a novidade que eu estou trazendo hoje. Eu quero te falar sobre esse produto aqui da Weed Care, esse aqui é o Lore Detox, ele é a base de óleo de argã e colágeno e o objetivo dele é deixar o seu fio totalmente alinhado, super macio e aquele aspecto de liso natural. Antes de falar sobre esse produto, eu queria mostrar como foi a aplicação e como que meu cabelo reagiu em várias situações. Então eu vou te mostrar cada uma delas. Confere aí! falar rapidamente algumas impressões que eu tive do produto a primeira coisa que eu queria dizer é que no primeiro dia realmente observei que o perfume dele ficou assim um pouco mais acentuado mas hoje já se passaram três dias meu cabelo já está pronto para lavar que é mais ou menos o tempo que eu fico entre uma lavagem e outra o cheiro é assim quase que nulo eu percebi no primeiro dia quando eu fui pra academia, que eu suei, que eu fiquei assim com, com o cabelo, a raiz do cabelo assim um pouco úmida, eu percebi aquele cheirinho muito de leve, é, aquele cheirinho assim não muito agradável, típico de quando a gente passa um alisante e tal. A raiz não tá oleosa, dá pra perceber que a raiz tá bem soltinha, ele continua alinhado, continua brilhoso, olha, continua dando resultado Mostrando o resultado exatamente do dia que eu fiz Voltei e agora pra falar do cabelo Depois da primeira lavada e usando o secador Quando eu fui lavar o cabelo, eu percebi quando eu molhei ele Que o meu cabelo ficou com um toque Como se ele fosse cabelo de boneca Como se ele fosse um cabelo de nylon, tá? Eu senti que o cabelo ele ficou grosso e duro eu usei o um shampoo de nutrição depois eu fiz a aplicação do condicionador e lavei o cabelo ficou deliciosamente macio e aí foi quando eu escovei e sequei na verdade fiz a primeira secagem olha frizz continua zerado sem frizz o cabelo tá continua alinhado a maciez continua a mesma o brilho continua o mesmo olha Ver se você consegue ver olha só como é que ele está super brilhoso e agora eu vou contar a minha experiência como foi com o cabelo secar naturalmente essa lavagem que eu fiz eu ainda observei bem lá no fundinho aquele cheirinho assim que não é não fica tão agradável eu observo que o fio está sem frizz nenhum então a parte de cima, que foi aonde eu caprichei mais na aplicação... Realmente foi a parte aonde ele tá mais alinhado, mais macio... E o brilho, realmente, ele manteve esse brilho. Então como eu fiz pra secar esse cabelo? Conforme ele vai secando, eu faço esse movimento de enrolar o cabelo... Pra que ele não fique assim tão alvoroçado. Então eu tô sempre enrolando ele de um lado... E eu passo ele para cá e enrolo ele do outro lado até que eu perceba que ele esteja mais seco. Fora isso, em algumas situações eu prendo, para quê? Para que ele fique com mais ondas, mais natural ainda. Antes de começar a aplicação, é importante que você fique pelo menos três dias sem lavar os cabelos. Isso é importante para que o seu couro cabeludo. Possa produzir um óleo natural e fazer com que esse produto fique impermeabilizado Ou seja, na hora que por acaso ele vier a tocar no seu couro cabeludo Essa proteção natural possa protegê-lo E de acordo com a Weed Care, esse é um produto que pode ser utilizado para todos os tipos de cabelo Pode ser cabelo colorido, cabelo natural, cabelo com mecha, cabelo sensibilizado, Quimicamente tratado, tá tudo liberado a consistência dele é uma consistência assim de pomada tá ele é bem firme ideal para você aplicar com aquele pincel utilizando luvas para evitar o contato com as mãos o perfume lembra muito baunilha uma baunilha que tem um fundinho de remédio claro que ela aqui tá bem potencializada mas o cabelo fica com um perfume muito gostoso nada muito enjoativo, nada muito adocicado e que sai com o tempo, então não fica nada muito expressivo, nenhuma fragrância muito forte. E o Lore Detox, ele é comercializado em duas versões, uma versão para uso de profissionais no salão e esse aqui que é para você usar em casa, fazer aquela sua aplicação na sua residência. Ele é um potinho de 100 gramas e tem todas as informações, apesar dele ser pequenininho, mas tem tudo aqui. E aqui no fundo você encontra todas as orientações de como aplicar. Os principais ativos desse produto é o óleo de argã e o colágeno. O óleo de argan ele vai te dar a hidratação. Ele vai conferir essa emoliência que o fio fica. O colágeno é aquilo que a gente perde quando a gente usa tanto produto químico. Então a ideia é que esse colágeno daqui consiga recuperar o seu fio. E quais são os ácidos que são responsáveis por esse alinhamento capilar? São os ácidos aspártico, glicólico e o hialuronato de sódio. E se você ficou interessada nessa belezinha, você pode adquirir esse produto através da loja online da Weed Care. Eu vou deixar o link para você lá no blog e lá vão ter todos os outros detalhes e componentes e mais itens de tudo sobre esse produto. Eu vou deixar lá para você tirar todas as dúvidas e o link para loja também vou colocar lá para você. Olha, 100 gramas de produto. R$ 20,90 para cada aplicação, o precinho é muito bom, algo que você vai utilizar dependendo do crescimento do seu cabelo, uma vez por mês, show de bola né? Espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje, e se você gostou, não deixe de dar um gostei aqui embaixo, e se você não é inscrita no canal Mulher Mais de 40, é simples, basta clicar no botão vermelho escrito inscrever-se aqui embaixo, fique atenta, Vídeo novo toda quarta e sábado. Um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau!